Você fez? Fiz o dois. Eu fiz o amiguinho do Marcos Magela, uma bicha. Não sei por que me chamaram pra fazer. Ah, eu quero ver. Eu, eu vou assistir. Eu vou assistir. assistir. o eu, eu vou assistir. Esquisito. É. Eu nem sou é. viado. A galera pergunta, ah, não sabia que o Diego era gay. Não. Você não é gay. Com? Quem disse que eu era? Personagem. É, eu sou pansexual. Eu pego mulheres, homens. Árvore. Idosos, ele gestantes. Come, <risos> ele come cupim. <risos> come tudo, né, Diego? Você come é, tudo, né? É o que tem, né? Idosos, vai, né? gestantes. <risos> Você come idosos, gestantes. <risos> também. <risos> mas por que você faz porque isso? Porque é um puta louco. Não, não, não. ele vai que tá qualquer coisa. Ah. Esses, dias eu, esses dias eu saí com uma humorista aqui de São Paulo. Ah. Eu saí com uma aí árvore. eu fiquei com a humorista, com os amigos da humorista, com a Eita, vida. Virou uma suruba. É, mas é por causa que eu tô solteiro, tá né? Entendi, entendi. Ah, é fiquei é casado e ele não fazia, não! não. Peraí, você mas ficou sim. com a humorista, os amigos da humorista, mas isso ao mesmo tempo ou, ou parcelado? Ao mesmo tempo e parcelado. É, é que uma noite dura um tempo um né? gente eu não posso falar o nome dela mas para se eu, eu, eu conto depois para que der no próximo mas eu entrega. acho que eu já sei quem é não não, não, não me assustou não! não é conhecida ah, é? só para saber é, é conhecida é mesmo conhecida. será que eu sei quem é e eu beijo bem para caralho irmão você sabe é. chega aí irmão. <risos> chega é. Ah, Chega ah, aí, irmão, é maravilhoso. Eu sou casado, Chega palito aí, queimado, é, papai. É. Eu tô... Se não fosse. Chega já... aí, irmão. Eu tô, que que... eu tô pau podre. É. Sabe quando você tá palito meio. Palito queimado. É, você tá meio. Palito queimado. Sabe aquele Mas... deck de piscina que já foi bom? Mas. <risos> Mas tá, tá meio zoado. Deck de piscir. varpa. É, é ruim de precisa falar, dar uma né? reforma. É. É. Sabe o deck precisa de piscina? Um, é Pô, chama? era do caralho, ele deu uma abandonada no deck de, de piscina. Roupa, tá com limo, né? Não, madeira, não precisa raspar, passa. precisa dar umas restauradas, trocar algumas verniz. madeiras. Mas é quanto falou o Paulo Precisa passar, passar óleo de peroba, ver. peroba, verniz. É, precisa dar restaurada. um tapa no deck, Não, consertar uns pedacinhos de madeira, uns preguinhos que lado. Deu umas ferpas saindo em finca no pé. Dá um tapa no deck, né? Dá um tapa no deck? Que deck? Ah, deck, a gente já tá. Foi sem querer, gente, foi sem querer. Eu tô com pouca pica no meu cu, mas enfim. Tá eu também, tá eu... menino. Eu... Desculpa. Eu tô né? com um pouquinho pouca... É. Ah. A Sil também tá com pouca É, é o VGVAL 5, né? Não, é que a gente é casado, né? O ah. Carioca, a gente sabe. Eu adoro, é. não, eu gosto de ser casado, mas a, a vida tem os seus problemas. Mas voltando a Sil... Eu pode, amo, quer, eu você amo. Quer você amo. quer falar alguma coisa? Não, não, tô ótimo. Não, então, aí... Quer se falar eu... mais alguma coisa do cu não, não, não.